Muito bem, pessoal, estamos chegando. Estamos chegando aqui com você mais uma vez, né? É, Para mais uma biografia, né? De um grande cantor, é uma pessoa maravilhosa aí que viveu entre nós até 2015 e é considerado até hoje, né? Um dos melhores cantores evangélicos que já teve nesse país, né? Estou falando do cantor, do grande cantor Luiz de Carvalho, que deixa muita saudade, né? Só quem conheceu essa peça sabe como ele era né eu tive o prazer de estar em ribeirão preto né é, numa emissora de rádio é, fazendo aí uma entrevista com ele em 1995 é, eu pude conferir de perto essa pessoa maravilhosa que ele era sempre passou é, algo de deus para a pessoa né e enfim uma pessoa espetacular o cantor luiz de carvalho que teve sua carreira brilhantemente e, incrível que pareça, né? cantou aí até os 90 anos, né? Até o senhor tirar ele da terra, né? Muito bem. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreva, deixa seu like e vamos que vamos, né? Vamos falar um pouquinho aí do cantor Luiz de Carvalho, mais um pouquinho, né? Que já falei um pouquinho. É, também, né? Quero registrar aqui, né? Que Luiz de Carvalho era um grande profissional de Deus que chegou a cantar, né? Chegou a fazer participação é, em discos, né? Do cantor Nelson Ned. Para você que está me ouvindo, você deve lembrar de Nelson Ned, né? Aquele baixinho aí que cantava para o mundo. Depois se converteu ao Evangelho e Luiz de Carvalho chegou a gravar com ele também, né? Obra Santa, quem quem não se lembra de daquele disco, né? Obra Santa, um grande sucesso Luiz Carvalho, eu acho que foi um dos que mais vendeu, é o disco que fez a diferença, né? É, fez a diferença no mundo evangélico, né? É Obra Santa que mais, vem verde de 1978 e outros mais milhares, né? São milhares de gravação, é ele também é, foi, can, é, cantou né, com a cantora Mara Dalila nos anos 70 né? é, Ele gravou um disco com a cantora Mara Dalila Ela era bem jovenzinha é, Também lançou a cantora Denise é, A cantora Denise, era Luiz de Carvalho e Denise gra, Gravou quatro lindos discos né, pela gravadora Bom Pastor E também participou aí do conjunto Vasos de Benção é o vaso de benço que aposentou aí no comecinho dos anos 80, algumas pessoas ainda se lembram, né? Muito bem, vamos lá. É, eu falei um pouquinho, agora vou deixar aí o registro é, com a nossa voz digital, da biografia completa do cantor Luiz de Carvalho. Vamos lá. Apesar da célebre estreiteza da memória nacional, há personalidades que sobrevivem ao tempo. É o caso de Luiz de Carvalho, o mais importante cantor da história da música evangélica brasileira, coube a ele alguns pioneirismos como gravar o primeiro LP do meio evangélico, Introduzir o Violão nos Cultos, nos idos de 1950 quando este instrumento era considerado profano por ser associado à boêmia, jamais poderia ser usado no louvor a Deus. Luiz marcou gerações com sua voz e estilo e foi o principal protagonista do cenário musical evangélico nos anos de 1950 e 1960. Gerações de ouvintes se emocionaram diante de suas interpretações inspiradas como em Obra Santa, O Rei Está Voltando, a Deus Toda Glória, e tantas outras que coroaram sua extensa carreira ou ministério, como ele prefere chamar. Atualmente o cantor permanece em atividade e com agenda cheia. Dizer que Luiz de Carvalho é um artista rodado não é mera figura de retórica. Pois foi nas estradas Brasil afora que o cantor, ao longo dos anos, semeou a palavra de Deus com seu vozeiro. A gente enchia o carro de discos e saia por aí, lembra saudoso do tempo em que vivia como uma espécie de caixeiro viajante, levando a família e centenas de discos de vinil a tiracolo. Luiz foi pioneira numa época em que termos como mercado, e gospel passavam longa do arraial dos crentes. Naquele tempo, ser cantor de música cristã era um sacerdócio, frisa o artista. Ele desbravou um caminho difícil, percorrendo todo o Brasil, cantando e pregando a mensagem da cruz. Apesar de não ter um título de pastor, ele é diácono da Igreja Batista Paulistana, a única da qual foi membro durante toda a vida. Luiz nunca deixou de falar da Palavra de Deus em suas apresentações, seja nas modestas igrejinhas do interior ou nos grandes estádios abarrotados de gente. E muitas vezes sem um tostão no bolso, já que a cultura do cachê, a qual nunca se rendeu, só surgiu no meio evangélico muitos anos depois. Era sempre a mesma coisa, chegar numa cidade, cantar, dormir, seguir adiante. Tem sido assim minha vida toda, descreve. A prioridade sempre foi visitar igrejas. Já cantou na Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos e mais 20 países. Na Holanda participou de uma cruzada do evangelista americano Billy Graha. Mas o veterano não esconde que sua paixão sempre foi o Brasil. Não existe lugar melhor. O segredo para tanto fôlego, Luiz tem na ponta da língua. Faço com alegria e amor a obra de Deus, é isso que me mantém jovem. Resume. Nascido em Bauru, interior paulista, no ano de 1925, ele nem sempre teve um repertório consagrado ao Senhor. Muito antes de se apresentar para plateias evangélicas, Luiz cantou em palcos bem menos abençoados. Com apenas oito anos já se apresentava em programas de calouros de cabarés e boates, ambientes nada apropriados para garoto de sua idade, muitas vezes teve de fugir do juizado de menores. Quando o oficial de justiça aparecia eu dava um jeitinho de me esconder. Assim que ele ia embora, subia de novo no palco, conta, sorrindo. Aos 10 anos, caçula de uma família de 12 irmãos, o meninote saiu de casa com o consentimento dos pais para ganhar a vida cantando. Meu pai sempre me deu apoio. O velho sabia que meu destino era ser cantor, revela. Cantar foi a maneira que encontrou para ganhar um dinheirinho, que seus pais Augusto José de Carvalho e Dona Ema nem sempre podiam lhe dar. Chegou a morar em pensões com amigos músicos na cidade de Marília e Garça, também no interior paulista. Devido ao talento precoce, ainda a adolescente já tinha contrato assinado e começou a ser conhecido como o Menino de Ouro. Mas a juventude chegou e Luiz de Carvalho resolveu aproveitar as oportunidades que a vida lhe dava. Era a estrela dos clubes, festas e bailes de formatura, interpretando boleros e canções carnavalescas. Como o jogo de azar ainda era permitido no Brasil, o artista chegou a se apresentar nos então famosos cassinos da Urca, no Rio de Janeiro e Quitandinha, em Petrópolis. Também fiz sucesso no Montserrat, em Santos. Por volta de 1942, Luiz já tinha seu próprio conjunto, o Havaiano, com vários músicos e bailarinos. Era um grupo requintado, com excelente nível musical. Cantávamos samba-canção, boleros e marchinhas. Em plena era do rádio, artistas com aquele perfil eram muito requisitados, inclusive no exterior, Luiz e os companheiros chegaram a cantar na Argentina, México, Peru e Chile. A ribalta lhe trouxe o que nas suas palavras, é o tripé de um homem sem Deus, fama, dinheiro e mulheres. Eu experimentei de tudo. Levava uma vida de promiscuidade e no carnaval então, pulava três noites seguidas. Aspas. A Agnada que pôs fim àquele promissor talento da MPB e fez nascer um astro da música sacra aconteceu em 1947. Luiz de Carvalho e seu conjunto foram se apresentar na cidade de Tupã, São Paulo. Horas antes do show, ele e outros companheiros davam uma volta pela cidade quando viram um grupo reunido numa esquina. No meio, um sujeito de paletó e gravata desafiava os transeuntes, ''Onde você vai passar a eternidade?'' indagava, com um olhar profundo. Eu até me senti ofendido, mas logo entendi que o homem não estava se dirigindo diretamente a mim, conta Luiz. Intrigado, chegou mais perto para escutar que história era aquela. O pregador citou as palavras de Jesus registrada em Mateus 11,28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Alguma coisa então aconteceu com o cantor. Aquele pregação me fez ver o vazio que sentia na alma. Decidi procurar uma igreja para ouvir mais, lembra? O pessoal do Havaiano foi embora, mas Luiz permaneceu em Tupã e foi conversar com um pastor. Disse-lhe que estava se sentindo meio estranho, sem conseguir esquecer o que ouvira no culto ao ar livre. Ganhou um exemplar do Novo Testamento, livrinho que devorou, inteiro três vezes num único mês. Decididamente, algo mudara em sua vida. Continuava a cantar, mas nos intervalos dos shows corria ao camarim para dar mais uma lida no texto sagrado. Comecei a conhecer uma paz que não conhecia, descreve. Já convencido de que a vida que levava não agradava a Deus, Luiz estava disposto a abandonar tudo. Mas ainda tinha compromissos em contrato. Se não os cumprisse teria de pagar uma multa alta, a conta. Além disso, era fumante e achava que Jesus não o aceitaria com seus hábitos. Resolveu então voltar a Tupã para aconselhar-se com aquele pastor. O pastor então pediu que se ajoelhasse e repetisse com ele uma oração de conversão. Aos prantos Luiz interrompeu o pastor e terminou de orar sozinho. Ao se levantar, mostrou o contrato e perguntou ao ministro do Evangelho se deveria rasgá-lo. Para minha surpresa, ele me aconselhou cumpri-lo, mas que não renovasse, relata. No fim do compromisso, despediu-se dos companheiros, abandonou o conjunto e tornou-se membro da Igreja Batista Paulistana. Com apenas 22 anos Luiz, já responsável por si mesmo, arrumou emprego numa firma de cobranças na capital paulista. Como queria dedicar-se à música cristã, matriculou-se no conservatório Carlos Gomes de Música, com a ajuda da igreja. De vez em quando cantava hinos nos cultos. Sua bela voz chamou a atenção dos irmãos. Então, sugeriram-me que gravasse hinos de louvor a Deus, diz. Empenhado em angariar recursos para a construção do templo, o dirigente da congregação teve uma ideia. O pastor juvenal Ricardo Meyer me fez uma proposta, a igreja pagaria a gravação e a venda dos discos financiaria a obra do templo. Eu topei na hora e fiz então meu primeiro LP, em 78 rotações. O resultado não poderia ser outro, os discos venderam como água, o templo foi erguido e o nome de Luiz de Carvalho, conhecido pelo povo evangélico. Através dos discos Luiz começou a ser convidado para campanhas evangelísticas. Eu ia, cantava e dava meu testemunho. Muita gente se convertia nessas ocasiões. Certa vez num culto na Bahia, mais de cem pessoas atenderam ao apelo que fez. Aquela altura já se dedicava totalmente ao ministério itinerante. Eram tempos bem difíceis, mas graças a Deus nunca faltou nada para mim e minha família, regozija-se. Os carvalhos viviam apenas das ofertas que o cantor recebia nas igrejas que visitava. Mas vender discos de louvor era uma dificuldade. Além do preconceito dos crentes da época, não existiam rádios evangélicas e as seculares nem queriam ouvir falar em música sacra. Sem qualquer esquema de divulgação, a única alternativa era recorrer à propaganda boca a boca. Mesmo assim a fama o precedia em suas viagens. Certa vez, em 1959, a caminho do Recife P, com a mulher, Adelina, e os quatro filhos, Elias, Davi, Marta e Luiz Roberto, no jipe, Luiz parou num posto de beira de estrada. Queria abastecer, mas percebeu que estava sem dinheiro. O dono do posto, assim que o viu, mandou o frentista encher-lhe o tanque. Sem entender nada, o cantor ainda ganhou um abraço. Ele era de uma igreja presbiteriana da cidade e me disse que a gasolina era um presente para que eu pudesse continuar meu trabalho de evangelização, lembra? Aquela campanha foi uma das mais difíceis de sua vida, o caminho até o nordeste o obrigou a passar por maus pedaços com as estradas esburacadas e perigosas. Mas valeu a pena, pois muitas almas se renderam a Cristo naquela oportunidade. Foi uma benção. Aspas. Não foi apenas percorrendo os rincões do Brasil que Luiz escreveu seu nome na história da Música Cristã Brasileira. Ele também foi pioneira da indústria fonográfica evangélica do país, setor que movimenta hoje milhões de reais. Fui privilegiado por ter gravado o primeiro LP evangélico do Brasil, em 1958, intitulado Boas Novas, conta Luiz. Até hoje o cantor guarda com carinho o bolachão. Ele foi também meio sem querer, o protagonista do primeiro videoclipe gospel, Os Melhores Momentos de Luiz de Carvalho, produzido por um cinegrafista americano, com imagens de estúdio e externas. Mas é claro que nem todo mundo via o artista com bons olhos. Quando Luiz teve a ousadia de entrar numa igreja com o violão debaixo do braço, foi um escândalo. Afinal, o instrumento associado à boemia, era visto pelos crentes como profano. Pior foi quando começou a cantar hinos de louvor em ritmo de marcha e bolero. No início o artista se constrangeu com a resistência, mas seguiu o conselho do seu pastor Juvenal Meyer. Ele me disse que o tempo é o maior amigo dos justos e o pior inimigo dos injustos. Graças a Deus tinha razão, suspira. Apesar da modéstia com que fala de sua vida, Luiz não esconde uma ponta de orgulho quando conta que cantou para um público de mais de 120 mil pessoas. Foi no estádio do Maracanã em 1965. Ele foi convidado pelos organizadores da primeira cruzada de Billy Graham em terras brasileiras. Naquele instante, conta, um filme passou em minha cabeça, lembrei de quando me converti os meus colegas do Conjunto Havaiano disseram que eu nunca mais teria público com aquele negocio de Jesus. Quando subi no palco do Maracanã, senti a voz de Deus me falando que aquele auditório era para mim. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Artista exclusivo da gravadora Bom Pastor há quase 30 anos, Luiz de Carvalho procura manter-se fiel ao estilo que o consagrou. Todavia não deixa de se reciclar sem, no entanto, render-se a modernismos. Sou bastante eclético, pois busco alcançar todas as faixas de idade, inclusive os jovens, de fim. É possível perceber isso em seu CD, Dia da Vitória, a faixa que abre o CD é, Não há Deus maior, cântico de louvor bem conhecido das igrejas, além do tradicionalíssimo, o rei está voltando. Há até um reggae, Deus gracioso, cheio de balanço. Embora Bonachão Luiz não deixa de criticar muita coisa que vê na música gospel de hoje. O pior de tudo, aponta, é a mercantilização. Existe música para adorar a Deus e a música feita para render dinheiro. É coisa descartável que logo desaparece, diz Denha. O veterano também não abre mão do compromisso com Deus. Levita de Deus tem de ter vida de santidade, pontifica. O compromisso com o senhor é o diferencial que faz com que um cantor permaneça." Aspas. Perguntado sobre sua maior decepção, Luiz aponta para a morte sua primeira mulher Adelina, com quem foi casado por mais de 40 anos. Ela foi vítima de um aneurisma cerebral em 1968. Fiquei arrasado, não tinha vontade para fazer nada, confessa. A viuvez durou três anos. Numa de suas andanças pelo sul do Brasil, conheceu uma pianista chamada Ernestina, solteira, que embora 30 anos mais nova, se apaixonou por aquele coroa. Tina, como é chamado em família, trouxe a Luiz mais do que companhia. Em 1990, o cantor teve uma filha temporã, Priscila, que hoje divide os palcos com ele. Quando não está viajando Luiz gosta de prazeres simples. Um deles é o chimarrão. O cantor sorve cuias e mais cuias da bebida, ainda mais se o papo estiver bom. Casado com uma gaúcha, não poderia ser diferente, brinca. Tina fala de sua intimidade, o Luiz é muito bem humorado e brincalhão, ele nunca está triste. A companheira o define como ótimo pai e marido, caseiro até demais. Ele é igual a cuco de relógio, só sai de casa para cantar, diverte-se. Deckson Rondini, atual pastor da Igreja Batista Paulistana, prefere destacar a humildade da ovelha famosa. Ele é daqueles crentes que querem serviço. Um domingo por mês vai para a cantina servir aos irmãos. Além de atuar com diácono, Luiz é professor da classe de novos convertidos na escola dominical. Luiz de Carvalho vive com modéstia. Seus rendimentos são a pequena aposentadoria, direitos sobre os álbuns e ofertas que recebe. Eu me sinto realizado, sintetiza o cantor. Mesmo assim admite que gostaria de fazer algumas coisas. Uma delas é montar sua própria orquestra, seria uma forma de levar cultura musical para as pessoas. Música de qualidade, não somente espiritual, mas técnica. Mesmo com toda a experiência, Luiz diz que todo dia aprende coisas novas. Uma delas é descansar na vontade do Senhor, aproveita para dar um conselho aos cantores evangélicos de hoje, procurem viver o que cantam. Deus quer usar pessoas limpas, que deem testemunho e tenham um compromisso com sua palavra. Adoradores em espírito e em verdade, como diz a palavra.